para que você fique em paz ali. É, é, eu, man, olha, eu vou, eu vou falar para vocês, eu fui aqui próximo aqui, eu tô aqui em São Paulo, na, tô aqui na região de Itapevi. Eu fui aqui uhum. próximo aqui da, da onde eu moro, cara, eu procurei coleirinha, procurei um, um papacapim, procurei. Um, não achei nada, cara. O, a única coisa que eu encontrei na natureza foi sabiá Aquele sabiá congo, aquele sabiá, aquele sabiá branco lá, o cagacebo que os caras falam, né? Sei. E também... Que é, que é, é de de larga, passarinhos que são peste, que tem demais. Agora, Isso. Um, um passarinhozinho assim, já com nenhum coleirinho, um pintacilgo, não tem, cara, não tem aqui, doutor. Se tem, eu não, não, não achei, entendeu? Solto. Na minha, na minha roça, que eu tô aqui próximo, dá 12 quilômetros daqui para lá, é a área de Caatinga, Caatinga. Aí a gente não tem uma área de. Tem uma área que, que a gente deixou lá, né? Tem mais de 20 anos que, que alguém mexeu. Só para encurtar um pouquinho a história. Uhum. É, lá aparece Coleirinha. Lá a gente tinha. Eu lembro, né? Há 25. A gente tem essa roça lá há 33 anos. É, 33 anos, mais ou menos. É, quase 33 anos. Eu lembro que quando lá meu pai comprou essa roça, eu ainda era um molecote pequeno. Aí. Meu pai comprou essa roça, eu lembro, como se fosse hoje, Porque aqui a gente não chama de trinca-ferro, a gente chama de, de, de Estevão, né? Aqui região Nordeste, né, essa, nossa região. A gente chama trinca-ferro de Estevo, tinha Estevo, azulão, papa-capim, baiano, de cruz de vez em quando e aquele bigodinho, a bigodinha. E bater né? de ca... isso de bater de cacete de canado da terra. Hoje eu lhe digo, sei lá, só acha aquele coleiro, que é o coleiro de brejal, que você chama aí. É o brejal, você qualquer. É, é o único que tem lá. Mas um azulão numa não, parte, é triste, não acha mal. E você tá no Nordeste, você tá Justa, na Bahia, é. que era para estar tá infestado desses bichos, né? E, e tá e acabando, lá... cara, não. tá acabando. E, e lá, para você ver, a gente da mata tem mais de 25 anos que tirou uma vareta. Meu pai não deixa tirar nada. Ele disse, não, a gente não precisa disso. Deixa a, a mata fechada aí, os bichos. E não acho. Até o Tico-Tico, que tinha muito, já tá diminuindo. A questão da educação nesse sentido é muito fraco ainda. É, a conscientização <risos> desses caras que saem com a gaiola, cara, ainda tá longe de acontecer, né? Cara, a conscientização da população nesse sentido ainda tá muito longe do ideal. Com certeza. Tá muito longe ainda dos caras ter uma mente aberta para preservar a natureza, né, meu? É, porque a gente o intuito nosso de criar em ambiente doméstico. É para que o dado da natureza perpetue, crie é, gerações não. E gerações E todo mundo Vou falar para você, mundo... hum. você Muitas espécies Só está existindo Hoje em cativeiro Justamente eu mesmo É o é um banco vi um genético produtor, dos criadores legalizado Que garante Que existam determinadas espécies Hoje em dia né? Justamente Agora recentemente teve a soltura de bicudos Teve, teve um uma surpresa. na reserva Cajueiro, parece. É, eu, Cajueiro. é isso mesmo, eu, tô, eu não me lembro bem o nome do lugar. É, mas é eu diria né, que a, a, o banco genético do, do, dos criadores legalizados eles estão repovoando novamente aí a, o ambiente onde já teve aquele pássaro e hoje não tem mais. E se não tiver o, o cara legalizado, estaria extinto na natureza. É, eu não vi aquele Richard falando que, que, que a gente importou, pagou não sei quantos mil aí, ou milhões em, em casais de Arara que só tem na nossa região. Então. Trouxe de fora? De outros criadores que levaram para lá de forma ilegal, com certeza. É. Um criador. E graças e a, a esse a gente... cara, infeliz, infelizmente a gente tem que falar isso, e graças a esse cara que roubou o nosso pássaro aqui, que a gente tem um banco genético para repovoar o ambiente. Justamente. Até é aquela ararazinha é mais, da caatinga. É aquela ararinha da caatinga que tinha muito aqui na minha região, hoje não acho. Sumiu, sumiu, sumiu. Tinha aquela ararinha pequena, não sei se você sabe qual é. Aí acontece, acontece o quê? O desmatamento, a poluição do rio, aí tem o veneno hum. na lavoura. Você Tudo vê, isso. Né? às vezes que nem o nosso amigo aqui que estava falando aqui agora há pouco, é o TMS drones. Hum. Ele estava falando aqui agora há pouco soltar o pássaro. Aí influencia também até. Você solta o pássaro em determinados lugares, o pássaro vai morrer porque vai morrer envenenado com o veneno da lavoura. O pássaro não Infeliz... tem água potável para beber. É, é triste, cara. O, o ambiente é onde aquele pássaro vive. É, tem pássaro que vive na Caatinga, outro pássaro gosta de viver no brejo, gosta de viver na mata fechada. E dependendo do ambiente onde você solta a determinada espécie, ele vai morrer. E morre de fome. Morre porque não encontra o isso não encontra o alpiste, não encontra água potável, vai encontrar veneno. O predador chega lá e é, pega ele porque exatamente. já perdeu a malícia. Então eu vou te falar: é, o, o, nosso, o nosso sistema, o nosso sistema ambiental está defasado, está destruído, precisa de política, né? de política pública para para reflorestar, para para restaurar a, as restingas, para restaurar as matas, para poder ter os animais que ali antes vivia, né?